Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo falando, hoje a gente vai falar sobre colinearidade de segmentos, tá? Acompanhe então na sequência. Vamos lá, então, continuando, comentando então alguns aspectos da bibliografia Fundamentos de Matemática Elementar, do IESI. Eu destaquei alguns pontos mais importantes, eu vou dar uma interpretada aqui, falar, fazer um resumo para vocês. Então, o seguinte: razão entre segmentos colineares. Dados três pontos colineares A, B e C, com A, B e C diferentes, chama-se razão entre os segmentos orientados AB e BC. O número R, o número real R, tal que o segmento é, AB dividido pelo segmento BC. <coughs> Sendo R o quociente entre as medidas AB e BC, nós vamos ter duas questões. Primeiro, se AB e BC têm o mesmo sentido, então a razão R é positiva. Se AB e BC têm sentidos opostos, então a razão R é negativa. Aqui a gente não vai abordar tanto no aspecto vetorial, no sentido, mas é para a gente chegar num outro ponto mais na sequência. Acom vão acompanhando aqui, então. Ao natural, se a gente fosse pensar, eu vou retornar aqui, se fosse pensar assim, ah, é ah, simples, a gente pega a fórmula então de comprimento de um segmento, comprimento de dois pontos, distância entre dois pontos, aí divide. Pega as coordenadas de A e de B, aplica a fórmula e divide pela e pega as coordenadas de B e C, calcula o comprimento e divide. Porém, a gente tem que ter um cuidado que aplicando essa fórmula diretamente, a gente acaba acarretando num problema. A gente se fala em segmentos orientados, porque aí a gente sempre vai ter o quociente positivo, não vai ter essa questão positiva ou negativa, se eles estiverem... Uh orientações opostas, por exemplo, tá? sentidos opostos, porque ao elevar ao quadrado lá na fórmula a gente deixa tudo sempre em módulo, acaba ficando tudo positivo. Então a gente vai tem, aplicando Tales a gente vai chegar numa alternativa mais simples, inclusive obtendo a mesma proporção. Então aplicando Tales veja o seguinte, o primeiro caso que é o que interessa principalmente é o caso de AB não é paralela a OX nem a OY tá? OY, OX Então esse segmento não é paralelo Então, veja o seguinte Projetando aqui a, A1 no eixo X, A2 no eixo Y Ou B1 no eixo X, B2 no Y depois C1 e C2 Então respectivamente X e Y Nós vamos poder ter outros novos segmentos Tá? O que, que acontece? A gente, essa proporção que existe aqui entre AB e BC vai ser a mesma, isso aplicando o teorema de Thales, vai ser a mesma se nós aplicarmos então como AA2BB2CC2. Essa proporção que existe aqui nesses segmentos vai existir da mesma forma aqui também assim como esses segmentos aqui, AA1, BB1 e CC1, então, projetando no eixo Y ou eixo X. Aí veja o seguinte, então aplicando o teorema de Thales, as transversais do feixe de paralelas AA1, aqui, ABB1 e CC1, a gente vai ter que AB por BC equivale, AB por BC, equivale a essa a um b um aqui a um b um eu vou salientar assim a um b um b um c um ou seja essa proporção aqui opa, acaba equivalendo essa proporção ABBC equivale a 1 um B1, portales. Da mesma forma, eu posso aplicar também A2B2, B2C2, tá? Para os valores em Y projetados no eixo Y e para os valores projetados no eixo X. Quando o nosso objetivo for achar essa constante R, tanto faz eu tomar os valores de x ou tomar valores de y e aplicar. Como r é uma constante, esses valores devem ser o mesmo. Tá? Então a gente vai considerando x1, x2, x3. Então vai ficar x2 menos x1 dividido por x3 menos x2. Tá? E da mesma forma y. Ah, uh, y y2 menos uh, y1 dividido por y3 menos y2. Ok? Então vamos para um exemplo. Ah não, antes do exemplo, temos um segundo caso, como eu falei que aí fica mais óbvio ainda, que é quando uh, AB é paralela ao X. Aí não há. eu não preciso nem relacionar, fazer o triângulo retângulo, os feixes de retas. E diretamente eu vou fazer Então x2 menos x1 Sobre x3 menos x1 E y não se aplica tá? E aqui quando for paralelo ao y Não vamos ter valores para x né? Não se aplica E apenas de y tá? Super tranquilo Então basta saber aquele primeiro caso Que é o mais complexo esse sai mais direto Essa razão Agora sim vamos para um exemplo Vamos lá uh... Dados os pontos A, 13 7, B, 5 e 11, e C, 6 e 13, calcular as razões entre os segmentos AB e BC. Bom, AB e BC. Eu vou já, só para vocês relacionar a fórmula aqui, vamos usar esse azul, destaca mais aqui. Vamos chamar x1, y1 aqui, x2, y2, X3, Y3 Vou copiar de novo, só colocar ali em cima para vocês relacionarem o que eu estiver falando Então a razão R vai ser igual Então X2 menos X1 Eu vou tomar o valor de X, mas eu vou fazer com os dois para vocês verem que vai ser a mesma coisa Então X2 menos X1 sobre X3 menos X2 Como que vai ficar? Então, x2 é 5 menos x1, que é 3, dividido por x3, que é 6, menos x2, que é 5. Essa razão vai ser, então, 5 menos 3, 2, 6 menos 5, 1. Um. Então, a razão, esse R, é 2, tá? Eu vou fazer aqui só para a gente verificar... Aqui vai dar no mesmo, se a gente fizer aplicar com os valores de y. Então y2 menos y1, então 11 menos 7. 11 menos 7 sobre 13 menos 11. Aqui vamos obter, então 11 menos 7, 4. 13 menos 11, 2. 4 meios é igual a 2 naturalmente. O mesmo valor Então veja quando, quando o objetivo for obter a razão Então não importa, eu não preciso fazer com os dois Eu escolho entre ah, os valores de x ou y Tanto faz, tá? E aqui 2 é a minha razão Então entre os dois segmentos Vamos dando sequência E aí sim uma aplicação desta razão Vamos lá, coordenadas do terceiro ponto O que seria isso? Então dados, dois pontos, A e B, é possível calcular as coordenadas X3, Y3 de um terceiro ponto C pertencente a AB. Então, se, uh, se esse ponto C pertence ao segmento AB, ou ele é colinear, uh, é possível encontrar esse terceiro ponto desde que nós conheçamos a razão desses. Dois segmentos Então precisamos, precisamos conhecer Essa, essa razão Para aí sim poder encontrar esse outro segmento Então vamos lá Para saber Então uh, se, se a gente conhece A razão entre a, b, e c Nós vamos ter o seguinte em, uh, x2 menos x1 Sobre x3 menos x2 É igual a r Substituindo y 2 menos Y1 sobre Y3 menos Y2 ah, Eu vou ter que fazer agora sim, claro, naturalmente substituir em ambos Na primeira para encontrar o valor de, X, uh, de X3 E depois hum, substituir novamente para encontrar o valor de Y3 tá? Então vamos para um exemplo, bem rápido Obter as coordenadas do ponto C da reta B, sabendo que A é 1, 5 e B, 4 17, e 17 e R igual a 2. Tá? Vamos lá, aplicando, então veja que C está aqui entre uh, A e B, então vamos fazer o seguinte, eu sei que a é constante 2 é igual. Vamos chamar aqui de as coordenadas de x, d c d. Vamos chamar apenas de x, y tá seria o equivalente a x2, y2, né? Então x2 menos o x1 do A, que é 1, deve ser igual ao X3 de B que neste caso é 4 menos x2 produto dos meios pelos extremos vamos ter x2 menos 1 igual a 2 vezes 4, 8, menos 2 x2 podemos somar esse 2 x2 aqui, então vamos ficar x2 mais 2 x2 igual a 8 mais 1 teremos então 3x2 igual a 9 ou x2 igual a 3 vejo que agora faz necessário o mesmo procedimento, porém com y né? então para obter as coordenadas então são dois valores agora y, vamos usar a mesma constante, só que ela se aplica com a coordenada y Então y2 Menos y1 Que neste caso é 5 Dividido por Y3 Que é 17 Menos Y2 Passamos O mesmo processo Produto dos meios pelos extremos Vamos ter Y2 Menos 5 Igual 2 vezes 17 34 Menos 2y2 Obtemos portanto aqui Então y2 mais 2y2 3y2 Igual a 34 Mais 5 39 Y2 vai ser igual a 39 Dividido por 3 Dá 13, né? Então, obtemos y, x2, y2, então, portanto, as coordenadas de C valem 3 e 13, ok? Certo, vamos para o próximo. Agora, para a noção de ponto médio, tá? ponto médio bastante simples, mas só para a gente até estar tá acostumado a dizer que há, o a, um ponto médio é a média aritmética entre os dois pontos. Então, usando essa noção, então se ele, esse ponto C é ponto médio de A e B, então a distância de ambos é a mesma. Então, quando dividimos o mesmo número, a gente obtém 1. Sempre quando R for, essa razão for 1, significa que este ponto uh, que a gente se refere então, é ponto médio. Veja o seguinte tá, Obter o ponto médio do segmento AB quando A e B foram dados os valores. Então para obter o ponto médio vamos chamar de esse ponto C ele vai ser nada mais que a média aritmética entre esses dois valores 7 Então vamos chamar de xc, então a média aritmética entre os, as coordenadas 7 mais o menos 3, neste caso vai ser igual a, aqui 4 meios, né, 7 menos 3, 4, o valor de x é 2, e o y, média aritmética entre Menos 1 um, e 11, aqui vamos ter 10 meios, portanto 5. Tá, então, esse ponto C, que é ponto médio entre no segmento AB, vale 2 e 5. Ok pessoal, encerramos por hoje. Obrigado pela atenção de vocês. E até mais.